Outro recebido muito especial que chegou aqui em casa... Que faz parte da minha rotina diária... É a minha água termal da Liotte... Gente... Quem faz uso dessa água termal nunca mais consegue ficar sem... Simplesmente incrível... Hidrata, protege... Sabe aquele dia que você pega aquele sol também que você fica queimada? É simplesmente incrível... E olha, não é só pra pele, viu? Você pode passar no cabelo... Fica simplesmente maravilhoso... Não testado em animais... E olha, gente, é super refrescante, eu super indico. Liote, meus amores, muito obrigada por todo o carinho e toda a parceria de sempre.